Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo eu vou até te mostrar como que eu faço mineração, tá? Como que eu faço a minha mineração para encontrar, encontrar produtos que já estão vendendo aqui através do Mercado Livre E com isso, eu faço adesão, eu compro pacotes, tá? Vou te dar uma dica aqui de como que você vai encontrar esses pacotes E com isso você consegue fazer seus mega pacotes e tá vendendo também no Mercado Livre, tá? O procedimento é bem simples, tá? Só que antes da gente continuar com esse vídeo se Peço que você já se inscreva no canal, que é importante que você se inscreva para o crescimento do canal e eu trazer mais conteúdo para você, e com isso eu sei que você está gostando do conteúdo, tá? Então, sem muita enrolação, esse vídeo vai ser um vídeo direto ao ponto, tá aqui comigo sempre direto ao ponto, sem muita enrolação, tá ok? Eu vou te mostrar como que eu faço a minha mineração, de produtos aqui do Mercado Livre para vender produtos digitais digitais tá se você ainda não conhece meu treinamento junto com a nossa equipe é que é como vender produtos digitais no Mercado Livre o link está aqui na descrição desse vídeo onde você pode estar tá faturando aí de dois a 3 mil reais vendendo produtos digitais e de fato funciona tá para você ver que que funciona antes da gente fazer a mineração vou entrar aqui no meu e-mail ah, inclusive estava entregando venda agora a pouco é, vou colocar aqui meu e-mail Tá? É Outlook para você ver que de fato eu vendo todo dia no Mercado Livre produtos digitais, tá? Então deixa eu só carregar aqui o, o, o e-mail. Vou colocar aqui, é, é, você pode ver, fizeram perguntar agora há pouco, tá? É, vamos pegar aqui, deixa eu pegar aqui, ó, vou colocar aqui você... Cadê? Deixa eu colocar aqui, é você vendeu. Que é a, a mensagem do Mercado Livre. Como você pode ver, ó, é, olha aqui, ó, Olha é a quantidade de venda, tudo produtos digitais, tá ok? E sim, são produtos digitais mesmo, tá ok? É, no treinamento eu te mostro tudo passo a passo. Aqui eu vou te mostrar como você é mineral, você pode fazer o seu próprio, supor sua própria conta. você quer aprender o um método mais avançado, inclusive com a entrega automática, o link do nosso treinamento está aqui na descrição desse vídeo, tá? Sem muita enrolação, vamos lá então. Olha só, eu vou colocar aqui, é... Pack de imagem do Canva, tá? Eu vou colocar aqui só Pack do Canva, tá ok? E com isso, como é que eu faço para mim saber se esse produto está vendendo ou não? É bem simples, tá? Como você pode ver aqui, eu encontrei aqui só com a palavra Pack do Canva, tem 2100, 2.117 resultados com várias, com várias localizações de vendedores, tá? Isso aqui, não é, é, isso aqui não se importa com isso aqui não, eu me importa mais com essa quantidade, que eu sei que tem demanda e tem procura, ok? O que é que eu faço aqui agora? Agora eu vou clicar e abrir uma nova guia, esses produtos, tá ok, vou abrir aqui esses seis produtos, esse, vou abrir esses 9, e o que é que eu faço com isso aqui, com isso aqui eu vou me basear em cima deles, para mim criar esses meu cap, tá, é, criar esse meu capzinho aqui, e trabalhar assimilar ele, ou seja, eu posso estar aderindo esse arquivo, tá? Até o final do vídeo eu vou te mostrar como você vai encontrar esse arquivo. tá? Eu posso que eu posso estar criando esse, essas, essas imagens relacionadas, eu vou no Canva, é, faço um modelo de imagem relacionado a esse, então eu vou ter produtos é, nas vitrines relacionados a isso, tá? Agora vamos ver se vende ou não, tá? Vamos pegar aqui do começo esse aqui já vendeu 106 unidades tá 106 unidades a 27 reais que já passou de 2 mil reais aqui eu não vou abrir a calculadora agora para não ficar muito lento esse vídeo mas aqui esse aqui já vendeu mais de 2 mil reais e nos últimos 60 dias esse cara fez 745 vendas de produtos digitais tá que não acredita vamos entrar aqui na conta dele tá eu sempre gosto de mostrar direto ao ponto tá? não gosto de é pela metade vamos pegar aqui vamos ver todos os anúncios dessa pessoa como você pode ver aqui olha a quantidade tudo tudo PEC tá tudo PEC do canva mais de 700 vendas. cara quer aprender entra no treinamento que tá com preço Olha vou te falar aqui tá com preço tá um preço tá tão só os bônus que você já vai, vai receber você já vai o bônus que você já vai receber ele é mais, ele é, mais é mais caro tá a gente pagou para ter é mais caro do que o próprio produto para você ter ideia tá que a gente tem que ajudar as pessoas também para atender ah, um para comprar produto a gente dá de bônus lá ensina como fazer também é bom para o segundo produto tá ok olha só vendeu 700 cara do céu 756 produtos a 19 reais e segundo produto 106 é o mesmo que a gente estava é terceiro produto 373 é 119 é, 67 79 90 e 48 ou seja tudo produtos vencedores tudo mockup vencedores que chama atenção agora te pergunto consegue fazer isso aqui cara é muito simples fazer esse tipo de produto não né? vai conseguir tá como eu falei anterior no final do vídeo eu vou te falar como você vai conseguir esse tipo de produto e com isso você consegue aí tá fazendo o que ganhando de 2 a três mil reais por mês no mercado livre é do dia para noite não você precisa criar anúncios, tá a gente tem até uma, uma tem uma meta aqui de 5 a 6 anúncios por dia claro tem pessoas que não conseguem fazer isso, sim, consegue fazer 5, consegue fazer três mas não tem problema o problema é fazer tá ok eu já consigo fazer todo dia venda, todo dia venda. Tá então, uma média de 10 vendas por dia, tá? Uma conta aí que eu tenho, que tem, que tenho uns 40 dias mais ou menos que eu tô com ela. Me coloquei 40 dias por alto, mas não tem isso aí, tá? E já tô fazendo 10 vendas por dia no Mercado Livre. Com isso já consigo tirar um valor aqui na minha conta do Mercado Livre. Tá lembrando que não é essa conta aqui, essa conta aqui é uma conta de de, de amostra para treinamento, porque a minha conta é outra. Tá ok, mas basicamente isso aí. Tá, eu te mostrei agora como que eu faço a mineração. Eu te dei a palavra-chave aqui do pack do Canva. Claro que você vai utilizar. Tem uma infinidade de produtos, tá? Uma infinidade, mas tem muito produto, tá mesmo? Você pode estar encontrando aí no Mercado Livre. Tá tendo, a, tá tendo a, a aderindo a esses produtos, né? você a, compra esses produtos, cria outros mockups diferentes você utiliza aí para vender também e tudo legalizado, beleza? Espero que tenha gostado do conteúdo e para você que ficou até o final do vídeo, como eu falei que falava, onde é que você encontra? É facilmente. Você vai no seu Facebook. Você vai no seu Facebook e vai digitar lá, PEC do Canva, ou alguma coisa relacionada à imagem. E você vai curtir tudo que for de anúncio, tá? O que for de anúncio, você vai curtir. Você vai, você vai ver que vai aparecer para você ali, pacotes ah, com, com muito barato. Um exemplo, R$19,90 ali, ver um milhão de arquivo do Canva. Você divide isso aí, fraciona isso aí, você consegue criar muito, muito, muito arquivo mesmo, tá? Inclusive, eu tô com... com com dois pacotes aqui que eu comprei essa semana, que, cara do céu, tem mais de 3 GB de, de arquivo que eu posso estar tá utilizando para vender no mercado livre, beleza? Essa informação é muito simples, está bem mais fácil ganhar dessa forma, aqui, com, com Hotmart, Monetize, YouTube, te garanto que é muito mais fácil, tá ok? E com isso você consegue ter suas primeiras sonhadas vendas, certo? Cara, vou ficando por aqui, quer ter acesso ao nosso treinamento, clica aqui no link que está na descrição do vídeo aqui, em algum lugar, no primeiro, no primeiro comentário, você que está por aqui, clica aí e entra para a nossa equipe, é, para a nossa área de membro, a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente está ali sempre interagindo com a turma, e é isso aí, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, mas não se esquece de deixar um like no vídeo, tá? e também se inscreve aí no canal, beleza? Show de bola, até o próximo vídeo.